E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira? mais uma vez com você. Continuando as nossas semanas de Marketplace, vídeos sobre Marketplaces aí, né? Então, se você não tá acompanhando, vou frisar de novo. Se inscreve aqui no canal pra você receber as notificações, dá o seu like quando gostar de um vídeo, deixa o seu comentário, interage comigo que o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e começa sempre a te entregar mais esse conteúdo, tá? Continuando aqui, a gente vai falar sobre o mobile, tá? O Mobile é um marketplace, um grande e-commerce que vendia muito, muito, muita parte de móveis. essa parte, tá? Abriu o marketplace e começou a despontar o ano passado como um bom canal de venda, principalmente para esse nicho de produtos que eles vendem. Eletrodomésticos, eletroportáteis, móveis, decoração, utilidades domésticas, e alguns produtos que façam sentido dentro disso, tá? Então se você quer ver se o teu produto tá próximo dessas categorias ou se ele é vendido lá dentro, acessa mobile.com.br para você ver, tá? O Mobile hoje tem um comissionamento de até 20%, isso varia categoria por categoria, tá? O repasse, tá? A sua venda, ela é feita, eles fecham um ciclo de 30 dias e te pagam 30 dias depois, Tá certo? Então, cuidado que esse repasse é longo e ele pode acabar te prejudicando, tá? Inclusive, eu tenho que agradecer aqui o Sturi César que é um parceiraço, meu meu amigo, brawler brother lá de Brasília. E ele que me deu as informações do mobile, porque eu não vendo, não tenho produtos para vender dentro do mobile Então, ele me forneceu as informações necessárias para poder fazer esse vídeo para você, Sturi. Muito obrigado. Como eu sempre falo, o que vocês me trazem, eu dou crédito, porque... Você me trouxe a informação, você tem que ganhar o crédito por essa informação, eu só dissemino para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá certo? Frete, por sua conta sempre, tá? Então você configura maneira de frete, você é o responsável pelo frete, pela contratação, pelo envio do seu produto dentro do móvel, ok? Vantagens, não existe Buy Box, Buy Box é única. Então você é o dono do seu produto lá dentro e isso é muito, muito, muito, muito bom. Porque você não tem disputa de mais vendedores dentro do seu botão comprar, para ficar queimando o preço, etc. Lógico, você não pode vender muito mais caro, porque o teu concorrente também vai estar tá lá. Se tiver 10 pessoas vendendo o mesmo produto, vão ter 10 anúncios sendo vendidos lá dentro, tá certo? Mas essa é uma das grandes vantagens hoje do móvel para que você possa trabalhar com eles. Aceita pessoa física? Não. Pessoa jurídica. Como que eu me cadastro? Aqui embaixo tem o link para você se cadastrar. Eu sei que aceita, é, tem sellers que até como MEI foram aceitos e aprovados lá dentro. Então se inscreva, já conheça o Mobile, está crescendo, um bom momento para você conhecer e vender lá dentro do Mobile, Tá certo? Aproveite!